Olá amigo internauta, tá leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista que recebe hoje aqui a Simone Quirino. Ela é neuropsicóloga credenciada pela Polícia Federal para avaliação psicológica para manuseia de arma de fogo. E você pode participar dessa entrevista encaminhando a sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa aí a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook e também no canal do YouTube. Eu aproveito pedir para você acessar aí o sininho para receber as notificações para você assinar aí o, a, o nosso canal. Mas você pode ver também essa entrevista depois no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Doutora Simone Quirino, obrigado pela sua presença aqui no Dessa Entrevista pela primeira vez. A gente sempre pede para a nossa convidada, para o nosso convidado, dar uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Bom, boa tarde a todos, né? Agradeço o convite. É... O que eu tenho que falar para vocês? Aos ouvintes que façam as perguntas, que tirem dúvidas, tudo que for relacionado à avaliação psicológica, teste psicológico, enfim, estou aqui para acionar as dúvidas, né? Do pessoal e agradeço muito, muito o convite e vamos fazer uma boa entrevista com todos aí. Tá certo. Ó, eu vou olhar para a senhora e olhar para o celular aqui, para o pessoal que está fazendo pergunta aqui já no WhatsApp. E não é falta de educação, é que às vezes o pessoal vai fazendo e a gente vai, vai, vai passando aqui. Tem bom, que fazer as perguntas. A senhora está tá em Suzano há seis anos, né? ela veio de, de Barra Bonita. E. Como que foi esse, essa, vindas, essa vinda aqui para Suzano? E. Então, gente, dá uma... acho que dá um livro isso daí. Eu sou barra bonitense, né? Sou do interior de São Paulo, nascida em Barra Bonita, estudei em Bauru, né? Fiz minha faculdade em Bauru e fiz as especializações aqui em São Paulo. Eu recebi um convite para trabalhar no DETRAN, quando eu morava em São Paulo, e montei a clínica aqui há seis anos atrás, em uhum. 2016. Comecei a trabalhar com perícia psicológica aqui no DETRAN, é, em Suzano, né? Montei a clínica para ser credenciada. Já trabalho com avaliação neuropsicológica, que é avaliação TDAH, autismo, tudo que envolve a parte neurológica. Trabalho com a área clínica, trabalho com avaliação de porte de arma e faço também a área organizacional das empresas. Então, assim, é uma gama muito grande, muito vasta. De carta de motorista também, Carta né? de motorista uhum. também. Detran aqui em Suzano, a gente faz a avaliação pro pessoal. Pra já tá adaptada em Suzano já, né? Eu já sou suzanense, eu já voto em Suzano, Já né? voto em Suzano. Eu já voto em Suzano. É parecida né? a cidade com, com, com Barra Bonita? Tem lembra semelhança, bem, assim? tem semelhança. Barra Bonita, acho que é um pouquinho maior, né? Em é, nível de habitantes, mas assim, lembra muito bem. Eu morei 10 anos em São Paulo, na Casa Verde. Ah, sim. Tem uma história lá em São Paulo. Zona muito... Norte, né? Zona, não, não, Norte, Zona, Norte, Zona Norte. Casa Verde, ali próximo do Brasleme. Então a minha experiência profissional é muito maior em São Paulo. Bom, a senhora é credenciada pela Polícia Federal para avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo, né? Isso. E eu queria a gente começar <risos> com esse assunto. Que é o assunto que já surgiram muitas perguntas, só sabendo que a senhora ia ah, vir aqui. Vamos tirar dúvidas. E vamos falar um pouquinho... É, então, a senhora já falou que a, a sua clínica é credenciada, né? Porque Ela é credenciada. Passou por um... um Ela passa por uma vistoria, uma vistoria né? Uma né? Você monta... Você tem um... muita clínica credenciada aqui na região? Tem algumas, não tem tantas. Tem sim. algumas, sim. Né? Passa por uma vistoria, passa por uma entrevista, enfim, tem uma burocracia de documentos. Assim como é um credenciamento pela Polícia Federal, o Detran também é um credenciamento, né? Quantas análises, mais ou menos? Análise ou não que fala? Avaliação. Avaliação por, avaliação por mês que, que são feitas assim, são ideia assim. Detran, mas... é perícia e manuseio de arma de fogo e é avaliação psicológica. Uhum. Aí depende, depende muito, depende muito, mas dá para fazer uma quantidade, sim, satisfatória para a CR, né, para posse de arma. Sei lá, umas 10 por... Dá mais. Mais, <risos> dá mais, dá mais, dá mais. Bom, a primeira pergunta, eu queria saber como, o que a pessoa precisa ter, o que a pessoa precisa para ter a posse de arma, né, e aí eu, eu, eu já entro nessa questão também em relação... A idade. A primeira coisa é a idade? Primeira coisa é a idade. Tem que ter uma idade mínima, né? 25 anos. 25 anos. Então, quem está querendo ter um pouquinho menos, espera um pouquinho. 25 e tem anos. muita é, reprovação? Como que é feita essas, essas avaliações? Tem reprovação, sim. Tem reprovação. Aí a pessoa pode voltar a partir depois de 30 dias ou esperar um pouco mais. Depende da devolutiva que você tem que uhum. dar para esse cidadão reprovado, né? Avaliar os quesitos aí. É, dar uma boa devolutiva para ele, os pontos que ele tem muito bons, os pontos que ele tem que desenvolver, para ele voltar a fazer a avaliação novamente com outra psicóloga credenciada. Ele já não volta mais comigo. Eu não volta mais? Né? Não, não. É, com... é diferente já de DETRAN. DETRAN volta comigo. Certo. DETRAN, quantas vezes ele for reprovado, ele volta com a mesma perita. doutor o que é analisado? A pessoa chega, eu queria que a senhora falasse já do começo, né? Uhum. A pessoa chega na clínica, quer fazer aí a avaliação, o que, que é analisado, é, em, em primeiro lugar, como que é feito isso? Só para o nosso internauta entender aqui, como que é feito. A, a personalidade, eu acho que deve ser principalmente a, avaliada, né? Também. A questão, a, até a pessoa tem que ter uma agressividade controlada, eu ela acho. Ela tem que... que ter uma agressividade dentro da média ela tem que estar tá canalizada para coisas boas, né? Ela não pode ter uma agressividade é, muito alta... E ser canalizada para. Eu só ah, eu vou abrir um parênteses. Todas, todas as pessoas são agressivas, tem umas que conseguem controlar a agressividade tem, você... e outras não conseguem. Todo é isso ou não? Todo mundo tem recursos para controlar a agressividade. E é natural a nossa agressividade, né? Nosso instinto de vida. Uhum. Você tem que ter uma agressividade. Até mesmo na alimentação. Você está se alimentando, você tem aquela agressividade uhum. que está ingerindo o um alimento natural. Tem. A parte de atenção, bom, a parte cognitiva, que é atenção, memória e inteligência que você avalia. E tem a parte da personalidade que você avalia muita coisa, mas os principais, assim, que pede é agressividade na média, ansiedade, controle de normas e hierarquias, respeito, respeito né, é, interpessoal e vai outros quesitos aí. E assim, eu, numa avaliação que dura aí... É... Sei lá, média, de duas às, duas às quatro horas. Uma aí. hora e quarenta, É possível horas fazer horas tudo, assim. identificar tudo isso? Tem algumas pistas que as pessoas dão, geralmente? Então, assim, como a gente avalia, né? É, cada, cada ser humano, cada, cada pessoa que chega na sua clínica é um, é um ser ímpar, né? Uhum. Você não sabe, é uma caixinha de surpresa. Então, desde o momento que ela bate lá a campainha, ela já está sendo avaliada, né? Ela... É na recepção, é, é como ela sente, é comportamento, é como ela conversa com as outras pessoas, a interação social. Aí ela vai para a parte da, dos testes, começa a fazer os testes junto com, com o psicólogo, ela vai para a parte dos testes de personalidade e, final, a gente fecha com uma entrevista semi-estruturada. Aí você faz como se fosse uma anamnese, pergunta de tudo um pouco. Bom, é até uma pergunta que o pessoal fez aqui no WhatsApp, não sei se a senhora pode falar, é. por conta da profissão. Né? <risos> que perguntas que são feitas durante as entrevistas? Uma ou outra, não sei se a senhora pode falar, sei lá. É, a gente, vou falar de modo geral, é. a gente pergunta... Da como família? Criança, família, como... criança, como que é a composição familiar dela hoje em dia, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gostaria de mudar. É uma anamnese, se a pessoa dá um Google aí, vai ver que tem vários tipos aí de, de anamnese geral. A gente quer conhecer um pouco dessa pessoa, né? Uhum. Trabalho, lazer, o que incomoda ela, o que ela gostaria que mudasse... E aí você vai desenvolvendo como se fosse um, um bate-papo com ela. Mas é uma entrevista semi-estruturada já. Uhum. Tem coisas importantes ali para ser perguntada. Até porque, quando der alguma interferência num teste que ela, que ela, que ela, que ela fez, você entendeu o porquê daquele contexto. O porquê que deu aquele resultado, você busca lá atrás no histórico de vida dela. Toda pessoa que a senhora conversa, a senhora olha os movimentos da pessoa para saber se você está <risos> olhando para mim assim, vendo assim... <risos> Então... Eu... Ou, ou não consegue dissociar isso, às vezes? <risos> é, isso a gente tem um... É como se, bom, eu, eu particularmente, né? Eu tenho como se fosse um tique, até porque eu sou psicóloga, eu sou na área do TCC, eu sou da sim. área do comportamento, né? Você pode estar tá falando não, mil vezes não, e o seu corpo está falando sim. Como você pode estar tá falando sim, não, eu quero isso, e seu corpo está inteiro fechado falando não. Então, a gente vê algum, alguns traços, assim, mas é, é muito superficial. A gente está fora do setting que a gente fala, né? A gente é ah, pessoa comum também. O que, é que tem peso maior? Assim, eu não sei se tem algum. Ou, ou, ou a entrevista, ou a, a questão mais de avaliação é, psicológica. O que tem assim, de peso maior que a senhora considera assim, em relação à pessoa, principalmente, que é, quer é usar arma, né? No caso, tem tá, um porte. A pessoa quer tirar um CR né? para fazer o tiro esportivo no clube de tiro, onde ela vai se uhum. filiar. Eu acho que a parte principal é a personalidade adequada, né? adequada dentro do, do, que, do que pede para ela tá, é, conseguir tirar um CR, conseguir uhum. se filiar a um clube de tiro. Né? Ela tem que ter alguns pontos aí como personalidade uhum. mais adequada, que, que envolve ansiedade, agressividade na média e tem alguns outros fatores a mais aí. Tem que estar tá tudo na média, nem muito alto, nem muito baixo, né? Entendi. Ó, Nair Bassi assistindo a gente. Obrigado, Nair, sempre é, nos prestigiando aqui na, no DS Entrevista. O Marcelo Pizarro também está assistindo. A dona Augusta Santos a, e a Isabela também estão tá vendo a gente aqui. É, nessa, nesse DS Entrevista, um assunto bastante importante, né? Vamos tirando as dúvidas aí na... na a saúde mental é muito importante, né? É importante, né? né? Doutora, é, ah. é claro que... A parte psicológica de avaliação é o primeiro passo, né? Depois daí, o que a senhora falasse? Qual que é, depois, ele vai para o clube de tiro, né? Ele vai eu fazer acho que lá... ele se filia a um clube de tiro, Se filia a né? um clube pra de ele tiro. ele o curso, ele pode... Tem que praticar as aulas lá depois, né? Tem que praticar as aulas, tem, depois, né? as aulas, tem a prova, né? Para ele aprender o manuseio e tudo mais. Ele pode comprar a arma dele é, para o tiro esportivo, da casa dele para o estande de tiro somente. E para qualquer tipo de arma, no caso. Não, não. Ou não. Não, não. Não é qualquer tipo, não. Tem as armas que é o cidadão comum, né? Que a gente fala. Pode usar? Né? Pode usar. Porque tem, tem o, o exército que tinha... Agora é a Polícia Federal, né? Porque agora é a era era, era... era... Mudou há pouco tempo também, né? Era uma norma que era... É, uma norma do exército, no caso. agora ficou com a Polícia Federal. Ficou com a Polícia Federal. Certo. Bom, qual que é a porcentagem de pessoas que conseguem passar no, no exame? É, psicológico, né? Que, que é feito, né? Ah, esses, é assim. né essa avaliação. Essa eu acho que é uma pergunta assim, bem difícil e complexa. Eu vou falar como estatística: se você avaliar 10 pessoas, pelo menos umas 3 tem pontos críticos ali, né? Tem motivos de reprova. 30%, mais ou pelo menos. menos é. Bom, a minha experiência, né? Aqui na minha clínica no Alto Tietê e também na Vila Prudente, com atendimento em São Paulo também. Eu faço o PF lá em São Paulo e faço a parte de neuro uhum. em São Paulo também. Agora tem risco da pessoa, por exemplo, na, na avaliação ele ser, um, ele ser bonzinho lá <risos> e depois sai, não era nada daquilo, ou não, isso é detectado. Tem, tem, tem é, não fez nem como risco. Assim, tem, tem, tem pessoas não só para porte, mas em sim, qualquer outro tipo de situação de avaliação psicológica. Que a pessoa, né, eu sou assim, né, e, enfim, você vê que a avaliação dela, o teste dela está dando totalmente o inverso, né? Aí quando você vai para a entrevista final, que você vai lá no tete-a-tete -tete com ela que a gente fala, né, bate, fazer um bate-papo, aí você começa a entender o porquê. Mas tem sim. Tem algum caso que a senhora pode contar <risos> sem citar nomes? Não sei se algum caso que a senhora passou aí. Tem, olha, não tem de, de Polícia Federal, não tem, mas tem... Atende DETRAN, porque DETRAN é uma experiência maior aqui, né? Seis anos fazendo perícia para o DETRAN. É, atendi um cidadão aí, mais de 50 anos, enfim. Hoje, bom, o, é, resumindo, hoje a gente se dá muito bem, toma café, ele frequenta a clínica, a gente dá muita risada, mas me deu muito trabalho, ele teve duas reprovas. Duas reprovas? Duas reprovas, com uma perita que trabalhou na clínica, né? Hoje ela, ela trabalha em outro lugar, até ela vai saber o que é, já... E, e ele foi reprovado duas vezes e ele teimou e ele entrou com uma ação falando que ele não era assim, que a personalidade dele não era assim, mas os, o teste dele, o contexto geral já mostrou quem ele era. E hoje ele dá muita risada, mas ele me hum. deu problema, ele me deu problema jurídico, e ele sabe. <risos> mas hoje a gente está de bem, hoje ele entende. É isso aí. Doutora, nós vamos para um comercial... Dois minutos, Isabela? E dois minutos, eu vou pedir licença para a senhora uhum. e para os nossos amigos internautas, que a audiência está bem bacana, é, para continuar nos acompanhando. E a gente volta, dois minutinhos e a gente está de volta, a gente vai para os comerciais. Residencial Caxangá 2. Dois dormitórios com elevador e uma vaga de garagem. O conforto que sua família merece com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. A 10 minutos de shopping de desano. Entrada facilitada em 36 vezes. Documentação grátis, mas TBI, registro e taxa. Um empreendimento gênia, 30 anos construído com qualidade.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 Bem-vindos a Gold Star Veículos, onde você encontra o seu seminovo com qualidade, procedência e preço baixo. HB20 Comfort 1.0 Flex, completo, por apenas R$ reais. Jeep Compass Flex, automático, completo, por apenas R$ reais. Corolla XEI 2.0 Flex, automático, único, dono, por apenas R$ 88.900.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 É, estamos de volta aqui com a Simone Quirino, neuropsicóloga, credenciada pela Polícia Federal para avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo. A gente está conversando aqui e uh, tem bastante pergunta, até uma pergunta interessante aqui, que fizeram aqui. Se a senhora usa arma? Eu estou em processo de tirar. A senhora está fazendo avaliação também? Eu, tô, eu passei por avaliação já, já fiz a minha avaliação. Ah, então, eu estou tá. tirando o CR então, tá, já está aqui. Já Eu tá, gosto também, né? Está respondido já. então <risos> respondido. Outra pergunta muito interessante <risos> é sobre as mulheres, né? Como uhum. que é essa questão? A, a gente acha, assim, que a arma é só mais homem que usa, né? Como que é isso em relação à avaliação, né? A senhora recebe muitas mulheres também querendo usar arma. Como que é? Sim. O, a avaliação é, é, é, é também igual, igual ao homem? Igual. Como que é? Uau. É, hoje a procura também por mulheres aumentou muito, né? É, dá a impressão que a arma é só para homem, né? Mas não. As mulheres procuram, até porque vai com o namorado, vai com o marido. Mulheres que trabalham em é, áreas que, né, que, que exige aí, pega advogada, juíza, delegada, é, vigilante. Tem mulher vigilante, né? As meninas né, que trabalham para município e tudo mais... Tem, tem CR, sim. Elas tiram, sim. Mas tem, tem mais mulher que homem? na, na... Tem mais homem, tem mais mas homem. A, o público feminino está tá crescendo. crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter as armas cor-de-rosas, enfim. Interessante, né? Ó, tem uma pergunta que, que as pessoas fizeram também aqui em relação à, à, à agressividade que existe hoje na política. Principalmente Isso. por conta das eleições, né? Uhum. A gente está um país polarizado. O que, que a senhora atribui a essa... É, é, é, até esse ódio né, que, que existe... É, de um lado de outro, né? É, não... é, na disputa eleitoral, né? Por que que acontece isso? O que, que a senhora tem a dizer sobre? Bom, vendo do o meu ponto de vista, nem vejo muito assim a como agressividade. Eu vejo como intolerância, né? Uhum. Hoje a, eu falo que o ser humano, né? O, o mundo que a gente convive ainda mais pós pandemia, ele está muito potencializado. Então, tolerância zero, né? É hoje empatia, né? Está muito difícil de se praticar. To... O sistema pede, o mundo pede que seja tudo para ontem. Tudo rápido, né? As tudo coisas. rápido e é onde que a pessoa se tem um, uma pontinha de agressividade, potencializa, entendeu? Se ela tem agressividade alta, ansiedade alta, dá BO. Briga de trânsito, né? Hoje Briga em dia, criança, a gente. Briga de trânsito, a pessoa tira arma branca, faca. É, taco de bom enfim, tira tudo dentro do carro, né? E assim, encostou no carro, porque o carro, quando você está dentro de um carro, ele faz parte de você, né? Ele é como se fosse você ali, né? Então a pessoa, o motoboy, o motoboy ou outro carro... Resvala no, no vidro e encosta, já... Encosta, é dá a impressão que ele desmontou você. E aí você já tá ali o dia inteiro de trabalho, é família, é isso, um problema que está ali na, na cabecinha... É onde que já sai as grandes brigas, né? Já sai coisa que não é muito boa. Então eu falo sempre na clínica, né? Para quem trabalha lá e para todos que entram e, e saem dali. A gente tem que pensar uma, duas, três vezes e tem, e praticando, né? E praticando o exercício de da tolerância. Porque acho que a intolerância ela está muito alta. Ó oh, é... Para você tirar o né, seu porte de arma, depende da profissão também? Ou tem algumas profissões que você é, exige mais né, o uso do, do, da arma? Você, a senhora citou aqui, vigilante, né? É, vigilante essas questões. é precisa trabalhar armado, né? Tem a, tem a lei, tudo resguardado pela Polícia Federal, acho que os juízes, né? Promotor. Eu acredito, promotor, a parte da advocacia em geral, né? Advogado criminalista, né? Que lida aí, né? Tanto pelo lado... É do... fazendo a defesa, né? Ou fazendo a, a defesa ou... como que fala? A parte da advocacia que faz a defesa uhum. do, do, do cliente dele ou ele é a acusação, né? Enfim, acho que tem profissões que deveriam aí mais pra frente entrar uma PL, entrar alguma coisa... Ah, não tem aí. nada assim que determine que você depende da profissão para você ter o porte, não, não tem? não tem. Qualquer ah, profissão... É, qualquer profissão. Aí você dá entrada na, que é a parte aí de despachante, a parte de administrativa da Polícia Federal. A minha parte é somente a avaliação psicológica, compôs a avaliação psicológica, e junto uma documentação e dá entrada na Polícia Federal aí com, com quem entende da é, Essa avaliação demora quanto, quanto, quantos dias, ou não sei, para você ter o resultado dela? No, me, é, no mesmo dia no mesmo você dia. faz a avaliação psicológica e entrevista e você marca um retorno, que é a devolutiva para a pessoa, para a pessoa que você avaliou. Até para ela sentar na sua frente e você falar, aqui você foi bem, aqui não tão bem, aqui é pontos né, que tem que melhorar, enfim. E quando é uma negativa, é um inapto, você marca a mesma coisa, a devolutiva, que tem direito, tanto o apto quanto o inapto, marca, ele vai na sua clínica, é um direito dele, ele vai lá e você expõe, mostra o resultado dele, que quem deu aquele resultado foi ele, né? Você junto com ele é um instrumento da avaliação psicológica. Queria que a senhora comentasse aqui um dado que eu peguei, é. que em 2021, na contramão da queda dos casos de homicídio, no país, né, no Brasil inteiro, é, cresceu em 24% o número de assassinatos por revólver, pistolas e garruchas. né? Uhum. É, oficialmente classificados como armas de fogo é, de mão, né? Que se diferenciam de maior calibre, de espengados, fuzil, etc, né? Por tá. que, que a senhora acha que ocorreram essas, esse aumento, né? É, de arma de fogo? 2021. Em 2021 em 2022. Não tenho dado aqui de 2022, <risos> mas provavelmente cresceu também. Por conta... Qual que, que se deve a isso? Eu acho que não é só é, a de arma de fogo, não. Porque se você pegar a estatística de acidente de trânsito, você vê que é muito maior. Uhum. Né? É porque entrou a lei do Estatuto de Desarmamento em 2013. 2013, né? Uhum. Então, assim, ah, quem tinha arma entregou, enfim... E isso ficou muito forte, essa lei do o Estatuto do Desarmamento, mas uh, eu acho que está igualado isso. Tanto arma de fogo, como trânsito, enfim, arma branca, mata do mesmo jeito. É, você que tem que ter aí, né, a, eu acho que uma, a, a, uma educação, quando você tem uma arma, uma arma de fogo dentro de casa, como guarda, aí a pessoa vai aprendendo no, no curso, né? É, no, no, no cubo de tiro, como guarda, como desmunicia ela, enfim, se tem criança, família por isso que faz a avaliação psicológica, né? A pessoa tá preparada para tudo. Eu, né? você eu diria que o brasileiro tá preparado, assim, em relação, eu não sei que experiência que só tem com outros países em relação uhum. ao uso o porte de arma, né? Ah, no Líbano, né? Que assim, eu tenho amigos em São Paulo que, é, quando eu mudei para São Paulo, eu fui muito acolhida por famílias libanesas, por, por árabes, né? Uhum. E lá, as filhas da, do casal que eu conheço, andam com a arma dentro da bolsa, Umas arminhas, bonitinhas, pequenininhas. Vai lá, faz o que tem que fazer legalmente. É que nem CNH lá também. Tá certo. Doutora, eu vou pedir para a senhora deixar aí o telefone, os, o endereço da sua clínica, né? Uhum, deixa a pessoa lá. quiser fazer Tirou. aí uma avaliação né, psicológica, como que ela tem que fazer, como que ela primeiro passo que ela tem que procurar, como que, como que funciona. Tá. A minha clínica fica no, sen, no centro de Suzano, na Felício de Camargo, 493, sala 11. Tem o Instagram, que é, acho que está como psicóloga Simone Quirino, tem o Facebook Simone Quirino. Colocar neuropsicóloga Suzano Simone, vai aparecer, acho que somente o meu nome, colocar, pode dar um Google, colocar credenciada Polícia Federal Suzano Simone, vai aparecer todos os meus dados, com telefone fixo, com telefone celular. Quem tiver dúvida, pode ligar lá, a gente tira todas as dúvidas possíveis. Tem o precisa... telefone? Vamos deixar o telefone, telefone também. Vamos lá, vamos deixar vamos o deixar telefone. Vamos deixar o WhatsApp, é o 11 uhum. 970, 80, 970 86, peraí, tá ali, 970 86 40 50. A gente não dá o número da gente, Não né? dá, porque fica só o nome lá. 970 nem... 70, 86, 86 40, 40 50, 50. Acho que é esse mesmo. E tem o fixo da clínica, que é o 42, 92, 1964. Tá certo, então. Eu queria agradecer a sua presença aqui, obrigado. Tem alguma os coisa que a senhora quer acrescentar aqui em relação a isso, esse assunto? Bom, o que eu posso falar para quem está ouvindo a gente, os ouvintes, agradecer eles, né, de... Tempinho que está aqui com a gente batendo papo. Gostei das perguntas, viu? Tem perguntas aí bem... <risos> bem... Algumas coisas não pode responder, né? Que a gente sabe é, que... Tem coisas que, Por que é, tipo... não compete a não. mim, né? Eu tenho que falar somente o que for questão da, da minha ossada aí, que é a parte de avaliação psicológica, né? A gente pode orientar porque a pessoa procure a fonte correta aí para... Para uhum. sanar as dúvidas. A gente dá um norte. Aqui, tem, aqui na região tem clube de tiro, né? Tem dois clubes de tiro. Tem dois aqui clubes Suzano, de tiro. Mogi também tem. E na, aqui no Altietê também tem. Tem, tem clubes de tiro, sim. O pessoal pode tá ir marcar, ir lá visitar. Acho que ver né, como que funciona. Tá que certo. é a parte... A, a, parte é a parte prática. Depois que passou é, pela avaliação psicológica. Ela vai lá fazer Está com curso, a cabeça boa. e com já a pode, boa, Já pode fazer. Ela pode fazer. Ela pode fazer o o, o treino dela né o treino esportivo dela tá certo com muita moderação né com muita consciência não só para arma de fogo não só para arma branca não só para trânsito né para tudo né e quem precisar de qualquer orientação qualquer dúvida referente à avaliação psicológica tudo que envolver saúde mental liga na clínica a gente orienta a gente orienta sim com o maior prazer Tá certo. Doutora Simone Quirino obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Dessa Entrevista. Espero que volte outras vezes para outro, a gente continuar outros assuntos. Focamos mais na, na questão do manuseio da arma Isso. de fogo, né? Mas eu sei que tem outras <risos> tem, tem, vertentes que a gente pode tem. abordar aqui, a tá bom? é muito ampla. Muito então. ampla, né? Agradeço a todos os internautas que participaram conosco. Matheus Cruz, que entrou aqui agora também, tá assistindo, pegou o finalzinho aqui ah, da entrevista. Ah, Matheus. Agradeço a todos e peço para vocês continuarem nos acompanhando durante a semana que teremos mais entrevistas. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.